Minha amiga, meu amigo, venho aqui conversar com você e te convidar para participar de mais uma jornada muito importante aqui da EAD Freiriana, que eu tenho o prazer de coordenar. Trata-se da jornada Um Novo Olhar sobre a Escola dos Meus Sonhos, com o professor Moacir Gadotti, que você já conhece e que você sabe é um professor comprometido com a educação como prático da liberdade como você também, como eu. E não só para educadoras e educadores, para todas, todas e todos né, que gostam de educação, que valorizam a formação continuada e que gostam de se atualizar permanentemente. Não vai ficar de fora. É uma experiência muito importante e uma reflexão para quem já fez um curso relacionado a isso ou para quem ainda não fez. Olha, e mais, você vai receber o PDF do livro A Boniteza de um Sonho ensinar e aprender com sentido. Não dá para ficar de fora? Não dá, né? Então, eu te espero lá. Vamos juntos? Clique aqui no link abaixo e se inscreva. Ah, começa dia 2 de agosto e vai até o dia 9 de agosto, mas as videoaulas ficam disponíveis até 1 de outubro para você acessar calmamente no seu tempo. Um abraço.